Ok, dia 7, último dia do workshop, espero que vocês tenham gostado até aqui. Hoje é o último dia, mas eu vou-vos pôr a trabalhar na mesma, por isso não se preocupem. Eu quando comecei a divulgar este workshop, eu comecei por dizer que vocês iam aumentar a vossa interação, mas eu quero que vocês consigam retirar daqui muito, muito mais que isso, por isso e hoje vou-vos falar de tudo que eu espero que vocês tenham conseguido até agora e depois fazer-vos um trabalho de casa gigante para vocês não perderem o ritmo, por isso vamos começar com o dia 7, último dia. O meu objetivo principal nem era tanto vocês ganharem interação, mas era vocês conhecerem-se, vocês conhecerem a vossa marca, vocês conhecerem o vosso público. Porque para quem fez este workshop, eu acho que vocês já conseguiram perceber que Embora isso pareça super clichê, pareça ser uma coisa muito básica, é das coisas mais importantes que vocês podem fazer para a vossa marca. Parar, pensar, analisar e a partir daí decidir o vosso futuro da marca, o futuro que vocês querem dar ao vosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, neste caso. Por isso saber qual é o tema, saber qual é o público, saber o que é que vocês querem passar qual é a vossa história, é mesmo muito importante. No início vocês podem ter achado que não era assim uma coisa tão importante, mas de certeza que agora, no último dia do workshop, embora seja um workshop mesmo pequenino, vocês já conseguiram perceber que agora a vossa conta tem uma direção e vocês podem segui-la e as coisas tornam-se muito, muito mais fáceis. Vocês não estão a tentar agradar toda a gente, agora vocês querem os vossos seguidores certos, os vossos seguidores ideais e mesmo que se perca seguidores, e eu adoro perder seguidores, porque sei que sempre que perco alguém, estou a dar a oportunidade aos meus seguidores verdadeiros, aos meus fãs, de conseguirem ver o meu conteúdo. E dessa forma eu consigo ter mais alcance, e consigo alcançar mais pessoas, mais do meu público ideal, e dessa forma eu consigo receber ainda mais seguidores. Por isso, sempre que vocês perderem um seguidor, 10 seguidores por dia, acreditem que é das melhores coisas que vos está a acontecer e quero que vocês tenham isso em mente. E isso seria outra coisa que eu quero que vocês retirem daqui, quero dar inspiração para o resto do vosso caminho no Instagram, vocês perceberem que nem tudo é mau, o algoritmo não é uma coisa má, como eu vos vou mostrar como eu acho que já consegui mostrar, vocês só precisam de dizer ao algoritmo quem vocês são e o que é que vocês querem demonstrar, mostrar e a partir daí ele consegue trabalhar a vosso favor porque o algoritmo quer trabalhar a vosso favor mas eu já vou falar sobre isso Outra coisa que eu queria com este workshop era ajudar-vos a criar ligações com os vossos seguidores o primeiro passo inicial nem sempre é fácil mas com os primeiros dias vocês conseguiram perceber que interação gera interação mesmo com passos pequeninos de certeza que vocês sentiram que o vosso público está a gerar mais interação. Isso é muito interessante porque vocês deram-lhe algo e eles deram algo como retribuição. E essa seria outra coisa que eu queria que vocês percebessem com este workshop. Vocês têm que criar ligações e acho que vocês conseguiram dar os primeiros passos para que isso acontecesse. E outra coisa é o meu método de trabalho. Vocês sabem que eu adoro estatísticas, por isso e eu tinha que vos dizer que analisar as estatísticas é muito importante e espero ter passado isso de alguma forma para vocês e outra coisa é trabalhar rapidamente, de forma produtiva, sem ser muito cansativo porque eu gosto de fazer o mínimo de esforço possível em tudo mas ter os melhores resultados sempre por isso espero pelo menos ter passado estes, estes pontos principais para vocês neste workshop. O algoritmo é bom e eu quero que vocês percebam isso, quero que vocês coloquem isso na vossa cabeça o algoritmo é bom, o que ele quer é mais pessoas, não é? E pessoas a usarem durante mais tempo. Por isso, se vocês conseguirem ajudá-lo a fazer isso, vocês são recompensados e se vocês conseguirem manter muita gente a comentar na primeira hora, muita gente a fazer like na primeira hora da vossa publicação, o Instagram vai-vos recompensar. Eu já vos mostrei isso muito facilmente e se vocês se mantiverem ativos na primeira hora, vocês veem isso sem problema nenhum, podem ter a certeza. Por isso, o algoritmo é bom, e vocês só precisam de saber como é que o algoritmo funciona para o algoritmo vos ajudar porque normalmente as pessoas odeiam o que não conhecem e vocês já viram muita gente, muitos influencers a dizer que detestam o algoritmo e se calhar vocês já disseram que detestam o algoritmo mas só detestam porque não o conhecem porque agora que eu vos expliquei um bocadinho melhor vocês estão a ver que isto a ideia é ele funcionar para vocês por isso o que ele quer é que haja muita interação no Instagram, por isso o que é que eles fazem? Eles mandam o vosso post às pessoas que vocês têm mais interação. É por isso que sempre que um amigo vosso publica, mesmo que ele não publique há um ano, vocês veem essa publicação primeiro que todas as outras, porque o Instagram fez a ligação de que vocês são amigos, Porquê? Porque podem falar muitas vezes pelas mensagens, os vossos amigos podem vos responder muitas vezes às Instagram Stories, vocês podem mandar vídeos, vocês podem falar por áudio, por isso há imensos fatores que fazem com que o Instagram saiba que essas pessoas são vossas amigas, por isso se vocês transformarem os vossos seguidores em vossos amigos, se vocês mostrarem que os vossos seguidores são vossos amigos próximos o algoritmo vai-vos beneficiar e para isso vocês têm que fazer o que fariam com uma relação de amizade. Por isso vamos pensar como é que seria uma, uma relação de amizade. Primeiro vocês têm que conhecer a pessoa, por isso darem-se a conhecer e é por isso que na primeira publicação eu pedi-vos para vocês darem a conhecer, apresentarem-se, mostrarem quem são e acho que agora faz um bocadinho mais sentido para vocês se calhar. A segunda coisa é uma pessoa pode gostar, depois de conhecer pode gostar ou pode não gostar, mas a ideia seria as pessoas gostarem de vocês, claro, vocês são pessoas incríveis, claro que as pessoas haveriam de gostar de vocês. E a terceira coisa é criar confiança. Vocês podem conhecer alguém da faculdade, podem conhecer alguém da vossa escola, do vosso trabalho, mas vocês não passam logo de conhecer, gostar, para confiança eterna. Por isso, Há vários passos que vocês têm que tomar para terem a confiança dos vossos seguidores. Fazem isto como uma relação de amizade. Acho que se vocês tiverem esta metáfora na cabeça, vocês conseguem perceber como é que as coisas funcionam. Vocês precisam de criar ligações e para criar ligações vocês têm que se dar a conhecer, têm que fazer com que a pessoa goste de vocês e depois criar aquela confiança que só os seguidores leais, só os seguidores ideais, vos poderão dar. Por isso, de uma forma simples, como é que se cria a confiança? Vocês têm que ser relacionáveis, mostrar um lado mais humano, de vocês, ou seja, vocês não podem ser uma máquina perfeita que faz publicações perfeitas, está feliz a toda hora porque isso é impossível, vocês têm que mostrar aos vossos seguidores que vocês são pessoas normais, vocês não estão acima deles e que eles podem confiar em vocês porque vocês confiam neles, vocês demonstram esse lado mais humano. E por último, claro, interage nos comentários, nas mensagens, sempre que alguém comentar comentem de novo, vocês já sabem, duplicar comentários é assim, é só respondendo a mensagens e é assim que vocês ganham o dobro da interação, é o que o algoritmo precisa para saber que tem que passar o vosso post para outro patamar. Por isso, o TPC, para hoje. <risos> o TPC para hoje vai ser um bocadinho extremo, mas eu, eu quero que vocês tirem algum tempo para fazer isso, eu quero que vocês peguem numa folha de papel ou no vosso telemóvel no bloco de notas e que escrevam 50 ideias para fotos e ou descrições, ou seja, 50 ideias para publicações dentro dos vossos temas. Vocês têm aqueles temas principais, os temas mais fortes da vossa conta e depois têm aqueles subtópicos que vocês podem sempre colocando, adicionando, relacionando com o vosso tema principal. Por isso eu quero que vocês tirem algum tempo para pensar em 50 ideias. Porquê? Porque eu quero que vocês coloquem o vosso tema, os vossos subtemas, subtópicos, num texto eu quero ver se vocês realmente conhecem o suficiente o vosso tema ou se o tema vos inspira o suficiente para vocês criarem 50 ideias únicas uh, sobre isso. Por isso, eu adoro falar sobre isso, adoro ter ideias para, para novos posts, para novas fotos, por isso se vocês me derem um tema agora eu consigo vos arranjar 50 ideias facilmente de coisas que vocês podem criar. Por isso, sempre que vocês me perguntam temas de algo que eu não faço a mínima ideia, não conheço, as coisas conseguem ser um bocadinho mais difíceis. Eu não consigo chegar a 50, consigo chegar a 20, consigo chegar a metade, mais ou menos. Por isso, aí já me prova que se calhar esse tema não é o melhor para mim, mas sempre que vocês falam sobre beleza, fotografia, moda, coisas que estão mais relacionadas comigo e coisas com que eu já trabalhei com vocês, eu consigo num instante criar muitos, muitos temas, mesmo não estando relacionado com o meu próprio tema, por isso, se vocês conseguirem passar este teste, se o vosso tema conseguir passar este teste, continuem em frente, vocês já têm o vosso caminho, vocês já têm o caminho a seguir, por isso, se o vosso tema passar o teste, vocês, por além de terem ficado com 50 ideias para bolsos que é muito, muito importante, vocês já têm um plano, vocês já têm um caminho para seguir, e isso é uma prenda incrível, de vocês para vocês. Por isso, antes de acabar, vamos fazer então um recap do dia 7 e ver se nos falhou alguma coisa. Ok, o meu objetivo para este workshop é dar-vos uma visão de qual é a vossa marca, de quais são os vossos temas principais, de fortalecer a vossa relação com os vossos seguidores, aumentar a vossa interação, claro, criar um método de trabalho rápido e eficaz, incrível que vocês não precisem de estressar sempre que houver um dia de publicação e claro dar-vos inspiração para o resto do vosso caminho. Eu quero vos mostrar que o algoritmo é incrível, mas para o algoritmo ser incrível, vocês precisam de saber quem são. O algoritmo gera o vosso sucesso pela interação dos vossos seguidores, por isso é muito importante vocês terem muita interação para terem sucesso com o algoritmo. O algoritmo quer-vos na app, quer os vossos seguidores na app, por isso se vocês conseguirem manter os vossos seguidores, o algoritmo recompensa-vos sem sombra de dúvida. Para isso, vocês têm que convencer o vosso Instagram de que os vossos seguidores são os vossos amigos. Porquê? Porque... Não sei se vocês já repararam, mas quantas mais pessoais têm mais interação, Quantos dos vossos amigos que não publicam há um ano, quando eles publicam novamente, a foto deles aparece-vos logo no vosso Instagram, por isso vocês têm que convencer o vosso Instagram de que os vossos seguidores são os vossos amigos ou as que vocês conhecem na vida real. E para isso funciona como uma relação de amizade normal, vocês têm que dar-se a conhecer, vocês têm que dar oportunidade à pessoa de gostar de vocês ou não de gostar, de certeza que é gostar, e depois de confiar. Sempre que os nossos seguidores têm mais confiança em vocês, também existe mais interação. Por isso, para criar confiança, nós temos de ser relacionáveis, temos que mostrar um lado mais humano e temos que interagir nos comentários e nas mensagens com os nossos seguidores. As pessoas odeiam o desconhecido, por isso eu quero que vocês, agora que conhecem o algoritmo, que percebam que ele está aqui para vos ajudar. Ele quer que vocês estejam mais próximos de quem vocês gostam, ou seja, das, dos vossos amigos. Se vocês conseguirem tornar os vossos seguidores nos vossos amigos mais próximos, o algoritmo recompensa-vos e vai mostrar esse conteúdo aos vossos seguidores. Por isso o teu PC para hoje é um bocadinho mais puxado, mas é para fazer um teste ao vosso tema, ver se realmente é uma coisa que vocês gostam, que vos inspira, por isso... 50 ideias para posts. por isso se o vosso tema, se os vossos subtópicos passarem este teste quer dizer que vocês estão no caminho certo escolheram um tema que vocês gostam, que vos inspira e para além de que é incrível, vocês têm a certeza que este é o tópico que vocês querem para vocês também é incrível vocês ficarem com 50 ideias novas para novas publicações. Espero que vocês tenham gostado deste workshop, eu adorei criá-lo para vocês, fiz um esforço enorme para ter estes vídeos prontos para vocês, estes freebies, estudei imenso, acreditem que eu estudei imenso e principalmente eu fiz imensas, imensas experiências, houve dias em que eu não publiquei e, e testei algumas destas dicas que eu dei para vocês sem a parte da publicação e o meu alcance aumentou mesmo não publicando, fiz a experiência de não usar hashtags, fiz a experiência de usar hashtags vocês sabem que eu só funciono com imensas imensas experiências, por isso tudo o que eu vos dei aqui todas as dicas que eu vos dei aqui são coisas que realmente funcionam que eu agora tenho um objetivo, sei exatamente o que, é que eu quero, que tipo de conteúdo é que eu quero criar para que tipo de público, por isso estou exatamente onde eu quero e espero que vocês com este workshop tenham também conseguido chegar lá e saberem exatamente o que é que vocês têm que planear para chegar para o vosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado deste workshop, digam-me se vocês querem que eu crie outros com outros tipos de tema. Espero que vocês tenham gostado destes vídeos diários, ver um bocadinho de mim uh, todos os dias. E é isso, acabou o workshop, espero que vocês tenham gostado e vemos nos por aí.